Em tempos de coronavírus, é a solidariedade, compreensão e parceria entre pessoas e instituições que nos guiará para a vitória. A impressão 3D tornou acessível e facilitada a tarefa de modelagem e manufatura de uma infinidade de objetos para os mais diversos fins. Hoje falaremos de máscaras de proteção facial para profissionais da saúde. Me acompanhe neste vídeo e deixe o seu like que a gente vai iniciar uma conversa bem bacana. No portal Boa Impressão 3D, link na descrição, temos um artigo fenomenal, distribuindo modelos de impressão e oferecendo um guia passo a passo para imprimir máscaras faciais em 3D. No artigo, temos configurações para máscaras mais duráveis ou resistentes. Fique à vontade para verificar as dicas. Lembre-se que fazer uma máscara para uso pessoal ou para doação é diferente de comercializar a mesma, envolvendo aspectos legais. Então, fique atento né, neste último caso. Após nos informarmos acerca de como imprimir e configurar a impressão de nossas face shields, vamos utilizar um programa de tratamento de arquivos de impressão 3D. O Cura é um software famoso no mercado da impressão 3D, fácil de adquirir e manusear. Mantenha-o sempre atualizado, pois o mesmo traz firmwares e configurações para as mais diversas impressoras novas a cada versão. A nossa foi a Cubic Mega S, que tem configuração nessa versão do programa utilizado no vídeo. Como apresentado, é simples e fácil encontrar a sua impressora, basta selecioná-la no catálogo e adicionar. Além disso, você poderá configurar o seu material de impressão, em nosso caso utilizaremos o PLA, podendo colocar o valor, do material, para ter noção de custo, por exemplo, entre outros aspectos configuráveis. As configurações de impressão que dizem respeito à qualidade final do objeto a ser impresso são inseridas no painel apresentado. Aqui você regula todas as possibilidades de impressão, por isso leia o manual de sua impressora antes de mexer neste painel. Agora basta abrir o arquivo de impressão desejado. O formato mais comum deste documento é o STL que você pode baixar em diversos sites. O fatiamento realizado pelo programa nos possibilita ter noção de quantidade de material utilizado, custo, tempo, sendo espelhado de todas as configurações inseridas anteriormente. Além de apresentar as camadas a serem trabalhadas, a simulação de impressão mostra a trajetória de sua impressora e outros traços importantes ao técnico de impressão. Após reconhecer o trabalho a ser executado, basta baixar o arquivo para o seu pendrive ou mandar direto para sua impressora, caso a mesma tenha a interface USB. O Cura permite essa interação, né, que a meu ver é a ideal para se trabalhar com maior conforto entre o programa e a impressora. Na mesma posição em que permite baixar o arquivo conforme apresentado, aparecerá a opção para impressão de USB caso a sua impressora esteja conectada. Após imprimir a sua haste, basta anexar algum plástico transparente, o ideal seria o acetato, que é muito mais fácil de manipular, colocar alguma fita né, ou algo que segure no rosto de forma confortável e está pronto a sua máscara. Veja que eu faço vários testes, de forma que eu simulo né, a tentativa de tirar a, a parte plástica. O ideal é ficar bem preso. Esses foram os nossos resultados. Não esqueça de seguir os procedimentos de higienização antes de usar ou doar as máscaras. Vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Deixem aquele like e assine o nosso canal. E o sininho de notificações para mais novidades. Valeu!